Vem cá, saiu o edital da Petrobras, Banca Sebrasp, e você não sabe como estudar matemática? Tá boladão com esse edital? Se a sua resposta for sim, vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos, e nessa aula de hoje eu vou te ensinar como interpretar e resolver questões de matemática do Sebrasp, né? a antiga CESP-NB. É isso mesmo, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos, repete na sua casa, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Mas Marcão, de boa, de boa Marcão, é possível aprender matemática da CESPNB? nb mas isso é possível, Marcão? Família, de boa, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, que é a nossa metodologia de ensino. Marcão, sou marinheiro de primeira viagem. <risos> o que é a tríade do método MPP? Se liga na parada. A tríade do método MPP, vou pegar até a caneta aqui, ó. Pegar até o marca-texto. Triadidométodo MPP. Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método. E te ensinam como sair do absoluto zero e gabaritar essas matérias na Petro em apenas oito semanas. Mesmo que você não tenha base... Ou tenha bloqueio nelas Então No nosso curso Temos um cronograma Que você vai fechar todo esse conteúdo Em oito semanas Por que, que o método funciona? Por causa dessas três técnicas Cada uma Tem uma funcionalidade Dentro do método legal. E eu vou falar agora para vocês né, Qual é a função de cada uma delas Então Por que, que o método funciona? Por causa disso aqui ó por causa dessas três técnicas é isso aí quem já sabe vai ajudando aí o tio Marcão a primeira técnica é o método 250 ou método das marcações qual é a função né dessa técnica interpretar com a primeira técnica você vai aprender a interpretar e de boa você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí, ó, metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50, ó, metade. Beleza? Aí é assim, ó, são etapas, o método, ele tem como base, né, cabeça de gelo, ó, etapas. Você tem que se ligar, né, que é um processo, são etapas. Então, a primeira etapa é interpretar. Então, a primeira coisa que você vai aprender no nosso curso é interpretar. Qual é a próxima etapa? Resolver. Ó, é um processo. A Próxima etapa é resolver. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. O que, que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Ó, é um processo de aprendizagem. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar revisar e exercitar, você acaba memorizando os comandos. Você acaba aprendendo ali as malandragens de prova. E isso faz você ficar na frente da concorrência. E a terceira técnica é a prática. São os exercícios, é o nosso diferencial. Técnica 2080. No nosso curso da Petrobras, 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que o método funciona. E você seguindo a tríade, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Beleza? Agora sim, família, que você já conhece o método, né? Baixe o material da aula, aproveite também esse tempinho para baixar o material da aula. Está aí, é gratuito. Baixe o material da aula. E vamos que vamos. Agora chegou a hora. Aplicando... E aprendendo com o método MPP. Então, vamos lá, família linda. Família linda, vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Agora está valendo. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício é interpretar. É isso aí. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 o método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Repetindo, sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Conversando com os 45 alunos da primeira série de um colégio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 esse item estaria errado. Legal? É sebraspe é cesp É superior a 10? Não. Se a resposta for não, o item está errado. Beleza? Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Aí é só seguir o método. Ó. Apenas siga o método. Vamos lá. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Ó. É repetição. Método... 2,50 neles. Primeiro interpreta, depois resolve. Vamos lá, seguindo aqui o método. Seja C, uma quantia aplicada a juros compostos de 2,5% ao mês. Né? A uma taxa de 2,5% ao mês. Sendo assim, o montante emisão obtido após T meses pode ser expresso por M é igual a C vezes 1.025 elevado a T então vamos lá analisando aqui a questão é uma questão sobre juros compostos ficou muito claro isso pra gente e ele está querendo saber a fórmula se essa formulazinha aqui que o cara colocou ela foi expressa de forma correta então eu tenho que saber se o cara aplicou ali a fórmula né, de forma correta. Essa, né, esse é o questionamento da questão. Pô, essa fórmulazinha aí tá correta? Vamos analisar. Beleza? Então, já interpretamos. É, então, primeira etapa, ok. Já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Agora, vamos lá. Interpretou, resolve. Para resolver, entre em cena a segunda técnica. É o que nós ensinamos para os nossos alunos, a técnica R. Né? Você, já vai, você já vai ali dentro do curso né? estudar, revisar e exercitar né? esse assunto lá em matemática financeira. Aí você vai fazer vários exercícios e você vai revisar aquele conteúdo ali. Então é natural, né? de tanto você revisar, de tanto você estudar, cara, é natural que você já sabe qual é o comando. Então, para resolver essa questão aqui, você tem que saber aplicar a fórmula. Você tem que saber aplicar a fórmula dos juros compostos. E como é que seria a fórmula dos juros compostos? Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Aí, vamos lá. Toda a taxa possui um fator de correção. Então, vamos lá. Vamos supor que a taxa fosse de 2%. Qual seria o fator da taxa de 2%? É muito fácil. O fator é sempre 100 mais a taxa. Olha como é fácil. Ó. Eu vou te explicar aqui de uma maneira diferente né, do que a concorrência explica. E é muito mais fácil. Ó. Taxa de 2, qual é o fator? É só você somar 100. Ó. 100 mais 2. Quanto é que dá 100 mais 2? Vai dar 102. 102%. Só que na fórmula, eu não uso a forma centesimal. Eu uso a forma decimal. Então, sempre que você somar, no final você vai voltar duas casas. Sempre ou só toda vez, Marcão? Só toda vez, que é igual a sempre. Então, somou, aí você já é automático. Você volta... Duas casas. Então, na fórmula, eu não vou usar 102. Na fórmula, eu vou usar 1,02. Legal? Aí, vamos lá. Outro exemplo é treinamento. Se a taxa fosse de 3,7%. Mesma coisa. Só que na fórmula, eu uso o fator. Então, o fator tem que somar 100. Né? É 100 mais a taxa. Então, vai ser 100... Mais 3,7. Marcão, não acredito. Pode acreditar, cara. Está saindo das trevas agora. 100 mais 3,7 vai dar 103,7. É isso? Por cento. Só que na fórmula, você usa a forma decimal. Então, para encontrar a forma decimal, é só você voltar duas casas. Ó. Ó. Ó. Voltou duas casas. Então, qual seria o fator? 1.037. Acabou. Agora, você vai fazer a questão. Ó. Vou te, de te deixar aí de cara para o gol. Ó. Ó, a taxa do probleminha é 2.5. Vamos lá. Qual seria o fator dessa taxa de 2,5? Vamos lá. Vou dar um tempinho aí para você colocar aí no chat. Ó, te deixei de cara pro gol Ah, Marcão, por que isso? Por que aquilo, cara? Porque Deus quis Tá? Não fica trocando ideia, não Só executa, tá? Ah, porque lá no curso tal O professor tal ensina assim Beleza, deixa ele Ele tá nas trevas Vem pra luz <risos> A luz chegou Assim é muito mais fácil Ah, Marcão, eu tô custo cara Metamorfose, Raul Seixas, cara A vida é assim, tem que mudar Senão você não vai passar na prova. Prova é tempo. Olha lá, 2.5, vem comigo. Ó. É 100, ó, treinamento, 100, mais 2,5. Isso aí vai dar quanto? 102.5. Só que na fórmula tem que ser a forma decimal, volta duas casinhas. Ó. Acabou. Ó. Só alegria, vai ser 1.5. Um 0,25. Aí, montante é igual ao capital vezes o fator, que é 1,025, elevado ao tempo. É a mesma coisa que ele colocou lá? Sim, é a mesma coisa. Então, o item na nossa prova estaria certo. Tá vendo como é diferente quando você tem um método? Quando você tem ali uma metodologia de ensino. Está vendo como fica mais fácil? Está vendo como é possível aprender matemática para passar na Petro? Como é possível? E se você seguir o nosso método, com certeza você terá o mesmo resultado que a nossa aluna Anjo. Olha só esse depoimento. A aula ainda não acabou mas é aquele momento né, motivacional. E esse depoimento ele é muito bacana. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Eu estou profetizando isso. Tá? Estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, vamos lá. Gostaria de elogiar o sistema MPP e a plataforma que vocês criaram. Adquirir o curso... Para o MP São Paulo Olha só que legal Há cinco meses E me surpreendi Tive um avanço extraordinário Nas matérias de matemática e raciocínio lógico O curso do MP São Paulo ainda não chegou Mas recentemente Pega a visão ó, Prestei a prova da IPREJUM Edital com as mesmas matérias de matemática e gabaritei foram sete questões e consegui resolver todas olha só com o sistema simplificado de vocês sem desespero acredito que além da didática maravilhosa o cuidado em oferecer um módulo de matemática básica faz toda a diferença existem muitas coisas simples que vamos esquecendo ao longo do tempo, ou então que aprendemos a fazer de uma forma né, mais demorada. Refrescar a memória e ter um método eficiente é maravilhoso. Em tempo, gostaria de ressaltar que as dúvidas que eu enviei foram muito bem respondidas, e de forma objetiva. Espero continuar tendo esse ótimo rendimento nas próximas provas. Obrigado por todo o carinho e atenção. Ângelo Abreu. Então, cara, esse é o nosso passaporte, né? Esse é o nosso carimbo, né, de excelência, né? E quem fala sempre da gente, são os alunos. Então, se você quer ter um resultado idêntico ao da Anjo e ter um acompanhamento ali, né, juntinho né, com você, né, a gente não larga a sua mão. Se você quer ter esse acompanhamento, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso da Petrobras. É isso aí, cara. Vem com a gente, porque aqui é o caminho da sua aprovação. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um módulo de matemática básica, um módulo completo de matemática, um módulo completo de financeira e o mais importante, olha o depoimento da Anjo. Dúvidas respondidas. Por quê? Toda aula você terá o suporte ao aluno. Dentro da própria plataforma, abaixo de toda aula, você tem o suporte. Então, se você teve a dúvida, você já pode mandar ali na hora. Legal? A gente não larga a sua mão. E mais três bônus. Bônus 1, um, um curso de exercícios né, do CESP. Bônus 2, um cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Então, esse é o nosso diferencial. Em oito semanas, a gente fecha todo esse conteúdo. E o bônus 3, mais seis meses de acesso. Você terá um ano de acesso pelo preço de seis meses. Margão! Quanto custa tudo isso? Aí é a quantia de padaria. Se você somar né, todos os valores, né, isso aqui é incalculável, né? mas vamos lá. Se somar tudo, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 30, né, 12 reais. De 30 e 72. Se você pagar à vista, vai ter um descontinho, né? Obviamente, mas um parcelado seria 12 de 30 e 72. E te garanto que esse curso valeria muito mais, porque pô, tem aqui o nosso trabalho, né? Que é o nosso trabalho. Nós estudamos, né? É uma, dedica uma dedicação aqui muito grande para ter o resultado igual o da Anjo. Eu tenho certeza que se você seguir, você terá esse resultado. Então, aproveite esse valor promocional e adquira agora mesmo o seu curso. O Júnior está colocando aqui o link tá? do curso da Petrobras. Está colocando também o número do WhatsApp dele. E colocamos também tudo aqui na descrição do vídeo. Legal? Então, não deixe, não deixe de comprar o seu curso e ter uma preparação de excelência. Porque as exatas, de boa, estão fazendo aí toda a diferença. Nos concursos. Não tem mais essa. Ah, não cai matemática. Não, cara. Tudo tá caindo matemática. Todo concurso. Beleza? E agora voltamos aqui com mais uma questão para você. Cuxilô, cachimbo cai. Ó. Vamos lá. Para cima deles. Ó. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Ó. É todo 250 neles. Ó. Em uma loja, trabalham oito funcionários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 3 vezes 2 vezes 1. Qual é o nome da técnica? Abre e corta. Agora eu vou cortar. Ó, 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Ó. Então eu vou passar o facão aqui. Ó. Pou, pou. 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. Agora eu já vou levar isso para a questão.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 Maneiras distintas para fazer essa escolha? Sim. Então, esse item na nossa prova estaria certo. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Se você quer ter os mesmos resultados que a Anjo e aprender muito mais macetes cara, matricule-se agora no nosso curso da Petrobras. Entre para o grupo dos 5%. Legal? Porque ali você vai aprender o passo a passo para você tirar a maior nota na matemática. Porque a matemática é o que vai fazer a diferença nesse concurso. E o valor está bem agradável, cara. Ó, Se pagar por tudo que nós oferecemos, seria mais de mil reais. Mas hoje... Você está levando tudo isso por apenas R$ de 30,72. Legal? A oportunidade está aí. E lembre-se tá? que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar.